E aí, pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, tio o Sininho, pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rima solo HD. Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Eu vou rimar quanto cria, tô ligado que você vem lá da periferia. Mas cê tá ligado, eu não faço apologia. Nós nem temos o mesmo peso, nem a mesma categoria. Então tá suave, eu vou bater no magão, sou peso pesado, cê nem aguenta cinturão, e tá ligado, eu vim te tirar da vibe, hoje o adesano é a apanha porque que slice. não entendo o UFC, eu faço rap, sem maldade nesse assunto vai se fuder, gordão, eu posso ter seu peso pena, mas eu chego tranquilão pra sempre ser o seu problema, nós não temos o mesmo peso ou a categoria, irmão cada um tá no seu corre do dia a dia, não precisa ter nível, muito menos equiparado. eu faço o que eu quero correndo e você parado, não, tá ligado que eu tô na linha, veio me responder só que o gancho foi com gracinha, Acorda pra vida, seu vacilão. Rima sério comigo que eu não sou o tubarão. Você que acha que é malandrão, eu rimo sério, rimo brincando, é o meu jeito, cuzão. Cês tem que acordar, eu só não pago de palhaço. Eu não sou malandrão, só sou bom no que eu faço. E tá ligado que vocês não arrumam nada. Enquanto eu rimo sério, vocês brincam de palhaçada. <risos> Você só uma ênfase no final das palavras é o cara que se treme sem maldade pai eu vim pra fazer valer o suor tudo que você faz que é bom pode pá que eu sou melhor o básico Uou! é um jogo de reclamar do jeito que eu rimo da maneira de entregar parceiro demorou pode pá entrega aqui nem eu quem sabe é assim que cê vai ganhar não eu não quero entregar que nem você porque eu não vim pra ser clichê muito menos pra ser uma cópia foda-se o e também foda-se você cada um na sua caminhada eu tô fazendo a minha própria Uou!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 Eu rimo sério, sou melhor no que eu faço a ah, tal tá, sou o Prado Sem maldade, pelo seu ego, só vaidade Cê tá vendado Meu parceiro, então vem tranquilo, não adianta, ignorância Porque a ambição foi confundida e você transformou em ganância Fez isso aí, deixa você no topo do mundo Cê só olha rei na sua barriga, mas aí respeita vagabundo Que aonde eu tiver, você não é primeiro e nem segundo Nós veio fazer o bagulho valer, gordinho o rap é pra todo mundo <risos>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 Você tem que ter cuidado, porque o melhor se não se esforça, ele perde sempre pro mais esforçado. E da hora que você rimava com depressão dentro do seu quarto, depois que você saiu pra rua eu te amassei, você teve um infarto. Você tá eu assim, <risos> tá <risos> esforçado, não tive tipo infarto, o coração tá paralisado, petrificado, tá trancado a sete chaves. Eu só sinto vontade de um dia lançar uma nave. Então da hora, ser o corre que a nave vai chegar, mas meu parceiro, sua autoestima você também tem que saber dosar. Porque oh. nessa mesma gente, aí você já deu brecha e mosca. Cachave lixa nas árvores de coração de bosta. Oh. Tá só. Você o coração, aí você vai ver sentimento e disposição. Vai roubar meu coração, você é vacilão. Homem de lata, nunca vai ter o peito do leão. Oh. Aí, De então, fica suave porque a vida é meio torta Cê tá achando que é o Dorothy? Aí nessa aí que cê se fode Tá ligado, parceiro? Nessa aqui eu me novo tipo a Dorothy Quando eu rimo, eu vou pro mundo novo Cê tá ligado? E o bagulho é muito louco Eu te amassei não foi com muito, foi com pouco <risos> Tá ligado que cê tá no caminho Ei. Não vai ter como cê passar Que eu vou te bater É no sapatinho Ei. Chegou na final Não vai ter como Vai apanhar pro gordinho Ei. Quando eu amassar sua mente você vai fazer o que? Vai fazer sufluzinho oh. Eu não ligo pra nada Eu vou te atropelar Eu só mando rajada Deixa a nota empilhada Pra depois gastar Tá ligado, te bato Não vai ter como o que você fazer Acelera Te bato devagar e seco Sem correr oh. Sem correr Tudo bem, meu parceiro você sabe que eu vou na fé Se fuder Se eu vou de expressão, eu faço o que eu quiser Pode queimar então você vai escutar Até porque você não veio bater Na minha frente veio apanhar Falta que você um não outro que empina Só que você tá morto Até porque o que eu empilho não é nota é corpo Por isso que agora você não entende que esse é suporte Já matei o um monstro da lete É a vez do monstro da morte <risos> É bom você acordar, se ponha no seu lugar. Eu prefiro uma frota, faço elas pra empilhar. Você empilha a corpo, é a polícia militar. <risos> <risos> Te mando pra vala, sou um guerreiro da guerra Te mando pra Valhalla Deitado, eu consigo te bater de lá. Tá suave? Você tá ligado que eu não sou concorrente. Você me bate com as pernas, com os braços, eu te bato com a força da mente. Que rima burra e macabra! Você com a força da mente, eu faço consciente bato com as palavras. Só que você não entende, por isso que é incrível. Eu sei diferença de nível, mas é o que eu faço e tô fácil possível. Ah! por você, você entende por isso, que agora meu mano na minha frente é pipoco, pode meter o louco, se você não tentar agora, pode ter certeza que é Alevisque fica faltando e no topo, mas teu parceiro, pode faltar, vai não falta rima, meu mano eu vou tranquilo, até porque mano eu volto o tempo, até porque na rima Alevisque não vacila, você fala até de polícia, só que na batida não é ligeiro, toma então, cuidado com aquilo que você Não, tá ligado? Você falou que não é polícia, não entendi a contradição. Então, por que você começou o segundo round gritando e mandando o Prado deitar no chão? Ah, Seguindo te entender, o que, que você vai fazer? Tá ligado que eu tô pronto pra matar, e se eu tô pronto pra matar, você tá pronta pra morrer. Prado, hoje você vai deitar, e eu vou fazer isso por você. Tá suave, eu vou deitar, mas quando eu levantar, é bom você tá pronta pra correr. Ah, I oh, don't oh. Botei nas paredes e você não tá sabendo correr Não adianta você falar que eu tô fazendo isso daí Eu nem tô forjando você Tá falando o que? Que é isso daí? Tá ligada, minha parceira que eu faço momento Se você não quer ser julgada, então não julgue o outro Se você quer ser melhorada, melhore os seus argumentos Eu argumento e com o tempo Apanhando e tendo o discernimento Por isso que eu tô mostrando aqui na roda Que eu sou desforçado, eu não conto com talento Mas diferente de você, eu acho o que eu faço Por isso que a rima é você no primeiro round chamou de polícia, agora cê tá invertendo todas as suas palavras. Uh! Eu tô invertendo o jogo, coisa que cê não conseguiu fazer. E agora o Prado chegou calmo na batida e com facilidade ele acabou com você. Uh! Cê falou que você não ia correr de mim? Não corre não, que o moleque é liso. Não corre não, fica na minha frente depois dessa coça. Corre atrás do próprio prejuízo. Uh! Eu tô correndo... Agora eu vou dizer aqui na humildade: Você mandou eu correr quando levantar, então vamos cinco minutos sem perder a amizade. Yeah! Você ficou bravinha, eu te ataquei e você quer me bater? Ai, eu não bato em mulher, manda se eu te tirar a farda e eu resolvo com você <risos> yeah. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Você acha mesmo que eu vou cair no seu papinho? Eu nunca rimei de brincadeira Com você não tem cinco minutinhos No primeiro minuto você perde sua carreira <risos>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 que eu falei no rimou com Pedro Trick, Tubarão rimando, eu também nunca vi uh! Nunca viu, mas sempre lembrou Por isso agora eu te mato no trap No drill, agora na fela o flow Falou de isca A sua rima em batalha da aldeia Judas Iscariote sai fora da santa ceia Trinta uh! rima, maltrata Não tem como é o um nerd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 Eu sou muralha, muralha da China e também a muralha em Jericó Você tem que dar sete voltas da cidade pra fazer o que eu faço em uma só Aê. Oh! Você dá sete voltas e todas elas ao redor procurando você E sem maldade se eu tiver que responder seguro o meu B.O. Oh. Oh. Porque meu parceiro essa é a corrida e sua cabeça é degrau pro pódio De mim você sente dó, depois que eu te bater você vai sentir é ódio é. Oh! Mas agora é o do seu fim Falou de ódio, nunca faltou para mim oh! Mas eu, olho, eu falo a verdade Nunca existe um rivalidade Pra mim falta ódio, mas sobra amor Porque é isso que salva a humanidade oh! é, o Itachi queria ser o Sasuke Porque ele cola com o Naruto Faz um jutsu muito maluco Daqueles que nem você sabe Então, oh! para